sou Edna Fernandes, participo da Rede Favela Sustentável e fui desafiada pela Clara na campanha Mostre seu lixo e apoie o um catador. Então aqui nós tenho, eu tenho o lixo orgânico que eu separo né, e venho trazer para uma outra área próximo de casa onde eu faço a compostagem. Aqui é uma leira né? da compostagem, o lixo fica por um tempo aqui se incorporando ao solo. E aí a gente cobre o lixo para não dar mau cheiro e não dar moscas. Né? E o que é da terra, as cascas, os orgânicos, volta para a terra incorporando ao solo. E depois o lixo fica nesse estágio aqui, né? Se dissolveu e já mostra uma terra adubada. Então, eu desafio a Candice e a Consuelo a mostrarem o seu lixo e participarem também dessa campanha Apoie um Catador.